Oi? Uma das principais dúvidas que as pessoas têm quando elas estão começando a investir é se elas são obrigadas a investir todos os meses. E a resposta bem direta e específica é não. Tu pode investir quando tu quiser e quando tu puder. Muitas pessoas acham que é obrigado a investir todos os meses porque os consórcios são um tipo de investimento que aqui no Brasil é muito utilizado onde as pessoas são obrigadas a pagar essa parcela todos os meses e aí elas acabam achando que nos investimentos vai ser igual se vocês tiverem interesse eu posso fazer um vídeo falando sobre os prós e contras de ter um consórcio só me fala aqui embaixo que aí eu posso dos investimentos é bem diferente dos consórcios. Tu tem a liberdade de escolher quando, quanto e onde tu vai investir o teu dinheiro. Tu pode fazer todo o mesmo investimento de um valor diferente, em um lugar diferente e até usando uma corretora diferente. Tu tem toda essa liberdade de escolha para fazer os teus investimentos. Por mais que tu tenha essa liberdade de não investir todos os meses, o mais recomendável é que tu faça alguma aplicação mensalmente. Porque aí tu vai começar a se acostumar com isso Mesmo que em 50 reais Tu pode investir esse dinheiro E que lá na frente vai fazer muita diferença Tu investir 50 reais todos os meses Considerando uma rentabilidade de 8% ao ano Em 30 anos tu teria mais de 70 mil reais guardados na tua conta E aí a gente pode ver a diferença que faz investir Mesmo que for pouco dinheiro Vai fazer muita diferença lá na frente Pra tua realidade, juntar 50 reais no mês pode ser uma coisa muito fácil. Mas eu também quero que esse conteúdo ajude pessoas que talvez só conseguem juntar 50 reais por mês. E é por isso que eu trago esses valores menores. Se tu só consegue economizar 10 reais por mês, vai lá e começa, não desanima. Porque lá na frente, esses 10 reais por mês vão fazer muita diferença. Se tu gostou desse vídeo, eu quero pedir para te deixar um curtir e enviar os teus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!